Olá, é assim, eu vou vos mostrar um, umas compras da VON, aqui o caça, eu recebi ontem, mas eu esperei, para não estava -vos a vos mostrar, um, tenho, tenho, aqui, tenho aqui este protetor, este protetor não é da VON, eu comprei na farmácia. é um protetor bom, e eu já estou a usá-lo, só que eu esqueci de vos mostrar no vídeo de comprinhas, estou a adorar ele mesmo, é muito bom. E cheira bem também depois eu tenho aqui uh, este, este spray é um spray muito, muito bom cheira bem é de morango ela é assim e tem um cheiro muito bom mesmo e depois tenho o tamanho aqui meu sabonete o meu sabonete como já acabou eu mandei vir outro, é o meu sabonete do rosto, que eu lavo com ele depois de tirar a maquiagem pois cheira também muito bem, estou a adorar mesmo e depois também tenho aqui uma coisa que eu tanto queria e finalmente já o tenho eu comprei também este aqui, mandei vir este, este creme aqui da BB Queen como vocês estão a ver é ele cheira bem também. Ela é assim. Ele é assim. Eu ainda não usei porque ele chegou ontem e eu esperei até. Ui, já estou aqui. Esperei que ele que tivesse outras compras que é para vos mostrarem. Eu vou, vou fazer aqui uma. Uma mostra aqui para mostrar como é que ele é. Ela é assim e é macio como vocês estão a ver eu estou a adorar eu antes experimentei um bocado no dedo e depois cheira muito a bem também bem depois ainda mais tenho aqui este óleo aqui que é o da Garnier é o novo óleo da Garnier aqui diz que dá para todo tipo de cabelo faz maravilha no <risos> cabelo eu estou a adorar a usar e depois cheira bem, Esca de amêndoa, com, e com olhos de ergão e camélia, é assim, o olho cheirar muito bem, depois tenho aqui nesta caixa, aqui tenho aqui uns anéis que eu mandei vir, eu gostei da, da caixa, é muito, é muito bonita, parece um presentinho, é, são os anéis dos pés, é para pôr no dedo dos pés são lindos, lindos, lindos são cinco anéis assim. vocês podem ligar. são bonitos, eu ainda não experimentei porque queria mesmo fazer um vídeo que é para mostrar os meus produtos deste mês que eu recebi depois tenho aqui uma máscara uma máscara não, desculpe um delineador é da Von também chegou ontem, é um azul muito bonito, ele é assim como vocês podem ver, é, vamos ver como é que é, eu ainda não, não, não experimentei nem nada, por isso é que agora essas, essas coisas que eu quero mostrar, então assim, essas foram as minhas coisas que eu recebi, as minhas comprinhas que eu recebi deste mês, eu já tirei umas fotos ontem. Eu depois vou postar tudo no meu blog então muitos beijinhos para vocês e tchau